Vasco, bem-vindo novamente. Obrigado, é com um muito prazer que te recebo sempre. Foi acompanhado do João Curtinhas, Exatamente. que nos vai apresentar o, o, o... Swanky. O, o Swanky efetivamente é uma plataforma que permite então ligar todas as redes sociais num, num único lugar, permite monitorizar, calendarizar e criar conteúdos Sim. e que depois é espalhado em todas as redes sociais. Há, há aqui dois ou três aspectos que acho muito diferenciadores nesta plataforma.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 Okay? depois a parte de, de monitorização em termos de concorrência, a parte de estatísticas também, é muito importante. E... <risos> então tem a vantagem, tanto dá para a pessoa que está a começar, que não tem recursos, então tem plano de gátis, tanto dá para um profissional, como, uhum. como nós, por exemplo, que utilizamos com muita frequência, como dá para uma agência que verdade. Muito obrigada aos dois, não, não. foi um prazer conhecer-te.